Terei aqui, hoje a gente está vindo com Grime. A Troidvania é sensacional para PC, por enquanto. A gente pretende jogar até o primeiro chefe e a gente, enquanto joga, vamos conversar um pouquinho a respeito. O jogo tem uma abertura aí, muito bonita. Bem feita. Tem duas criaturas aí. Acho que são duas. O que, é que está acontecendo? O que, é que está acontecendo? É, são duas criaturas de pedra... No meio do. sei lá o que é isso. Muitas pedras das estalactites. Acho que tem uma criaturinha ali, hein? Nem sei dizer o que, que eu estou vendo. Confesso que eu não, não compreendo. as pedras. Muito bem, muito bem, agora vem. Surgiu o nosso personagem, até a cabeça de. É, acho que é um buraco negro, né? Acho que é um buraco negro. Aí ó. Está meio zoado, né? Porque a gente deve ter caído de uma altura monstra. Está todo arrebentado. Beleza? Depois de muito rastejar o nosso personagem, agora ele caminha e pula. Então, a gente vai para a parte introdutória aí. Este jogo aqui. Ele tem um demo. Olha só que legal ele tem um dash. Também agora eu ensino a primeira dinâmica do jogo que é muito importante que é absorver o ataque, tipo um parry, né? Como se fosse um parry. aí você vai encontrando as presas. Pode olhar para cima e para baixo. Mas nosso, nosso personagem é limitado por enquanto. Vixe, caímos de uma altura fenomenal a movimentação dele assim é meio ele é meio durão o personagem acho que é porque ele é feito de pedra né? não sei se é um a gente pode usar o E para converter o que a gente absorveu em energia bom, bom A única coisa que eu não gostei desse jogo, confesso, que é a movimentação, achei meio esquisita Mas... É bom, viu? Conforme eu fui jogando, eu mudei de ideia Tem a demo disponível na Steam, se você quiser jogar a primeira, primeira área aí completa, muita gente fez a gameplay A gente pode crescer, tá vendo? Aí você ganha, conforme você vai absorvendo, você ganha os fragmentos aqui, você distribui Nos pontos as, a parte de arma que você vai conseguir mais pra frente é muito parecida aí com Dark Souls viu? Não gosto muito de falar isso, mas é verdade Aumentar primeiro a nossa vida A gente está com uma HP muito baixinho A gente sai da pedra, tem um povo aí Falando umas coisas O jogo está em português também, viu? ele não estar tá salvando aí o... não está salvando por algum motivo massa informe diminuta a música desse jogo é legal olha só legal ataca tem hora séria para Perry Meio difícil de dominar viu tem muitos segredos muitos segredos É um Metroidvania completo. Não sei. Eu não cheguei a jogar muito. Braço frágil. Mas por inc... o pouco que eu joguei eu gostei muito. Sai daqui deformados, vocês! Ah lindo! Perfeição! <risos> ah, me perdoe por um momento, pensei que você fosse um dos meus deformados e nojentos irmãos. Mas não, não, você é nada parecido com eles. Suas proporções são sublimes. Ah, impecável, por favor, me deixe servir, lo posso ser útil, eu prometo, eu vou, eu vou ficar de olho em tudo que possa ser útil para você. Sim, quando nós encontrarmos de novo, eu vou ter presente digno da sua divina. Ah. A gente é uma coisa diferente desse mundo, é tudo rochoso, os, os, os, os monstros são todos rochosos. Mas a gente é, é rochoso, mas bonito, eu entendi. Esse jogo ele não me atraiu muita atenção inicialmente. Não achei legal o visual dele, mas.. Ele é. ele é, ele vai ficando mais bonito, sem assim, A primeira área é muito igual, muito cinza. Mas para os amigos que jogaram Hollow Knight. Vocês não deverão.. Eu joguei Hollow Knight Se você for ver o começo do Hollow Knight É tudo cinza, né? Tudo escuro E mesmo assim a gente continua jogando E depois eu que eu não jogar. Eu acho que é o caso aqui, viu? Eu sei que a dificuldade é muito alta E isso é bastante legal Algo que eu gosto Cabeça Petra Muito bem por enquanto, a gente só tem essa absorção. Olha, mais um menininho. Ah, impecável. acho que tem um outro presente pra você. Glorioso, esculpidos e bastões para destruir mais facilmente seus inferiores nojentos. Agora, agora a gente tem acesso à armas. Olha que legal. Muito mais legal. Eles não traduziram... Não traduziram tudo. Apesar de a gente ter arma, a gente vai continuar absorvendo muita coisa. Tem esse negócio aqui, ó, eu ainda não sei para que, que serve baliza harmonizada. Eu sinceramente não sei para que, que serve. Mas tem algum lugar escrito como está indicando ali, mas tem que ler? Melhor não, né? Vigor, tá. ele tem um vigor também, você tem um limite aí de, de ações. Só absorvendo os monstros. A música é bem sombria inicialmente. Tem coisas que você. vai conseguir só depois tem Os vasinhos, dentro dos vasos tem muitas coisas Você não pode observar ataques vermelhos Flabiroso. Também tem um limite para absorção limite. Tem que estar tá na barrinha aí Será que eu vou conseguir? ou vou conseguir ponto de caça obtida Nossa a HP tá crítica, hein. É possível que a gente vá falecer. <risos> Também tem armaduras, tem muita um coisa, cara. O jogo é bem completo. A gente está numa situação meio terrível. Eu vou evitar conflito, usando a absorção <risos> Mesmo assim deu certo Só <risos> para constar, a gente está com 868 coisas, né? não sei o nome disso não, não, não sei, não sei. Qual, qual que é o nome desta, desta moeda aqui Fragmentos, vamos falar que é Fragmentos A gente investir aqui um pouquinho mais, vamos colocar um pouquinho mais de força não subimos, estamos nível 4 Apesar de a gente estar subindo níveis, não é um negócio muito impressionante não, tá? O... A diferença que isso faz na nossa vida não é muito grande Derrotou os inimigos da área Sempre que a gente é derrotado Cai aí a nossa Sei lá o que é isso Mas a gente tem que recuperar <risos> É possível recuperar Eu queria ser objetivo e correr direto pro chefe Pro vídeo não ficar muito longo Mas Isso vai ser impossível Porque eu não, não sei direito O caminho correto Olha o volátil Vocês devem ter notado que tem uma variedade de inimigos razoável né? Essa é só a primeira área Tem múltiplas armas, múltiplos... Tem um monte de coisa Um monte, um monte de coisa Crianças vizinhos que participar Nossa, Gameplay, é um pelo visto Caça presa concluída, olha só que legal Quando você absorve inimigos diversos Você vai vir no menu Eles aparecem aqui, você consegue meio que... O que são as presas? Essas são as presas quando você for evoluir seu personagem Cada uma dessas presas, elas viram parte de você E vai melhorando... melhorando tudo Vou usar aqui a calça Calça de pedra Oh, droga Pera, pera, quase, quase Aí, pegamos, pegamos o menininho Por que que é bom explorar nesse jogo? Pelo seguinte é, são escassos os pontos os saves, né? Todos os saves nesse jogo são escassos então, você às vezes tem que voltar e meio que ir abrindo algumas paredes para não sofrer tanto vocês vão notar que logo aqui tem um tem uma passagem ali que só pode ser aberta por aqui O personagem tem um ataque carregado também Bem legal isso aí Olha esse cara aqui Eu, nossa, um erro, um equívoco Meu corpo não deveria ser assim Eu posso sentir, eu sei Meus pensamentos, minhas palavras, fôlego amaldiçoado Vida forçada é uma matéria relutante numa sujeira Vixe. Mal formado. Assim que eu deveria ser. Devolva, ou vou arrancar de você. Tá vendo? Ao objeto. Tava preso encontrado. Tá vendo? A gente cortou um caminho aqui. Agora vai ficar muito mais fácil avançar. Se a gente falecer, é só vir por aqui. Um, tem um mapa muito parecido com o Ori, tá vendo? Daqui dá pra ver que a gente fez todo esse caminho pra cá, mas abriu um quarto um caminho aqui. Agora a gente fez todo esse caminho pra cá. Em vez de fazer tudo isso, a gente já abriu um quarto caminho aqui também. Eu já devo ter mencionado, mas tem. Se quiser testar na Steam, tem um demo. Primeira fase completa desse jogo. Tudo isso que a gente jogou até então tem nadão. A gente evitou. Olha lá o menininho. Tá ali. Muito sinistro. <risos> muito sinistro. Tudo bem. Mais um save. Os efeitos visuais são legais. A gente vai mais. Só subir aqui e avançar o vídeo vai não, não ficar muito imenso olha, parece que alguém morreu aqui <risos> oh. vou tentar descer aqui de novo porque a gente apareceu Eu queria pegar o item aqui aí, temos aqui pérola batizada Mais uma lasca de metal sanguíneo Interessante, para que serve esse metal sanguíneo? Bom, se você voltar aqui na pedra você voltar aqui na pedra, você vai ver Que tem o um crescimento E não serve para isso <risos> Não sei para que serve Bom, estão essas lascas de metal sanguíneo Elas servem para melhorar a arma nossos equipamentos. Que beleza! Temos a massa vocirante. Você pode alternar entre duas armas, isso é legal também. A massa Vocirante gasta muito mais vigor. Muito bem Nossa, como a criança está gritando Nossa, está fazendo parte aí do nosso gameplay exclusivo Esse jogo aqui a gente estava esperando ser lançado e Perdeu o timing do lançamento Já faz 10 dias que foi lançado Rapaz Ó Agora são duas crianças gritando. Pegamos uma unha, tá certo. Tá indo bem, a gente tá indo bem. É longo mesmo, as áreas são longas. São bem desafia... É bem desafiador esse jogo. E aí, ó, o maluquinho que tava espiando a gente de forma meio esquisita. Ó, oh, criatura anoma... anatômia gloriosa. <risos> Não estou tão enojado por meus irmãos repulsivos Como os atacaram um ser como você Não é culpa deles serem deformados e repugnantes Vamos dar o fora desse buraco Atravesse esse cara feia Chefe hum. Chefe, chefe, chefe, chefe chef, chef. Olha só que legal A gente vai usar esse porrete Nesse chefe Olha só que bonitão que ele é uma cabeça. Será que já acabou? Bom, acho que sim. Vamos lá. Essa cabeça vai dar uma pancada nela, ó. Ela já desmonta. Sai uns braços dela. Lembre-se: ataques vermelhos são indefensáveis. Credo vai ficando horrível já jantamos dois braços, olha que beleza, que coisa bonita Vou arrancar um braço dele tentar ir um pouco melhor agora não dá muito certo A gente foi pro lado errado. Deu mais ou menos certo. Está atacando muito de um lado só. A gente consegue. muito bem, tá muito bem. Invernado. Feito de a mal, uma de segunda vez. Grande presa destruída. <risos> é bastante horrível, né? Bastante horrível. Bem legal, bem legal mesmo. Eu queria fazer a série disso aí, viu O ardor aumenta até 100% A massa obtida dos inimigos derrotados Quanto maior o número Mais massa a gente absorve, entendi Derrotado o chefe, o que a gente vai fazer? Olha só que sinistro É, de... é sinistro demais Vou falar com essa turma aqui Ó, oh, cinzelado, veja o que encontrei pra você nesse meio tempo. Mais seguidores para servir e eliminar sua perfeição. Esse é a cabeça pétrea. Ele é de falar muito. Excelente. Esse é outro cabeça pétrea. São todos cabeça pétrea. Eu chamo de cabeça pétrea porque eles têm essa cabeça de pedregulho. Mas acho que eles não entendem. Deve estar indo ao palácio. É onde todas as outras rochas bem formadas estão. Como você. entende? Tem que ir pro elevador. Atrás desse elevador Tá Só que isso aí é coisa pra Próximo vídeo, né Encontrar esse elevador Unha Eu não usei a unha Eu não usei a unha Você equipa ele de 1 a 4 Você consegue usar Você joga aí uma unha Deve ser útil Olha só que legal Vamos ficar... Mais claro. As cabeças lá no fundo. Não sei se ele tá lamentando, ele está tentando absorver. Aí o mapa, ó. E aí que a gente. até onde a gente tem que ir? É longe, hein? É longe. E não vai achando que é linear. Não é uma reta só. Provavelmente você vai, volta, vai, volta. Talvez seja um jogo longo também. Eu sei que tem vários finais. Vai encerrar por aqui com essa vista sensacional. Vocês gostaram de Grime? Deixe seu like, se inscreva no canal. também tá nos nossos vídeos a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações. Isso é uma Metroidvania indie muito promissor. É. Assim então pessoal, já falei para deixar o like falo de novo, deixa o seu like se gostou. <risos> deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo, que assim. Até o próximo vídeo, viu amizade!